Olá meus perfeitos e minhas perfeitas, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos ao Boletim Cultural que está começando agora, onde você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir no final de semana, deixe aí o seu like, o seu amei, o seu comentário também. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam aproveitar o final de semana. Quero começar o programa, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. É a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Muito obrigado, farmácia Big Forte Prata 1. Também quero informar você, se você não segue ainda o Boletim Cultural no Instagram, Tá na hora de seguir, arroba Boletim Cultural, simples assim, arroba Boletim Cultural. O Instagram é uma extensão do programa Aqui Ao Vivo, tá bom? E lá também são compartilhadas várias informações, a agenda cultural de mais um boletim, tá bom? Ó, sem demora, vamos começar com o quê? Música, né? Então, meu diretor, roda a vinheta! Hoje, sexta-feira, tem no Bar Santo Canto em Santa Bárbara do Oeste. Olha só que beleza. E começando com o Bar Santo Canto em Santa Bárbara do Oeste, onde nesta sexta-feira tem dois de casa. Dois de casa mandando o melhor da MPB a partir das 8 horas da noite no Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara, Parado Oeste. Hoje, sexta-feira, indo até a Americana, agora, tem no Pier 53, nesta sexta-feira, tem o quê, hein? Tem. A banda SP304, também a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem a dupla sertaneja Alan e Zé Rodrigo, também a partir das 8 horas da noite. Lá no Pira 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Lugar gostoso, também para você curtir de verdade. Hoje, sexta-feira, tem o Happy Hour... Happy Hour que vai das 5 da tarde até as 8 horas da noite, com doble caipirinha, caipirinha dobro, vários petiscos também, para você aproveitar lá no Pier 53. Não perca tempo não, então hoje vai estar tá rolando lá o Happy Hour do Pier 53. Programação muito bacana também na cervejaria Três Américas. É, aqui em Santa Bárbara, nas dependências do Vila Multimall, o antigo Vic Center, né? onde nesta sexta-feira tem no na cervejaria 3 Américas vai ter vai ter o quê? Hein? Cervejaria 3 Américas, Rodrigo de Marco. Ah, tá aqui, ó, Rodrigo de Marco na é sua tela. A partir das sete e meia da noite. Já amanhã sabadão tem o Juarez Angelini também mandando o melhor do pop rock e da NPB para você. A Cervejaria Três Américas fica na Avenida Santa Bárbara, número 1.205, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Dado um recado em americana, ainda espetos e Cia, Sempre uma programação muito bacana para você. Lugar gostoso, aconchegante, com playground também. E aqui deliciosas porções, espetos, chopp, cerveja, aquele drink maravilhoso, onde nesta sexta-feira no Espetos Ecia tem o Gabriel Ferreira, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem Danilo Giroto mandando o melhor do sertanejo da MPB para você também. Lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Tá anotando aí? Não vai perder não, hein? Escolha aquela programação que você mais se identifica, liga pro mozão, liga pra mãe, pros amigos, pra família inteira e marca aquele rolê bacana, viu? Continuando aqui então, Casabir. Esse bar também é maravilhoso, Casabir. Hoje, sexta-feira, tem Rony César e Tiago Valente no Casabir, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem o um grupo, tem o um grupo Alto Astral mandando o melhor do pagode para você lá no Casabir em Americana. E domingão encerrando a programação musical do Casabir, tem a Beatriz Fernanda mandando o melhor do sertanejo para você no Casabir que fica na Avenida Brasil, número 368 em Americana. Beleza? Americana ainda, ó, o De Luca. De Luca Espetaria, lugar muito gostoso, hein? Onde nesta sexta-feira que tem sexta-feira lá no De Luca? É, o Lucas cancela a partir das 8 horas da noite. é Lucas cancela, mas ele não cancela não, viu? <risos> Trocadilho meio meia boca, né? Lucas cancela a partir das 8 horas no De Luca com muita MPB e pop rock pra você. Já amanhã, sabadão, no De Luca, ó, vai ter o quê? Vai ter lá no Deluca o Claudio Ipolato mandando o melhor do reggae e da MPB também para você no Deluca. E domingão, encerrando a programação musical do Deluca, tem sempre aquele pagode, aquele samba gostoso a partir das quatro e meia da tarde. Com o grupo Boraê! Boraê! O The Look que fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Ah, último bar do programa de hoje, então, para você anotar na sua agenda aí, vai salvando, vai compartilhando com toda a família, com os amigos, o nosso bar em Sumaré. Lugar gostoso também, com super programação musical para você Onde nesta sexta-feira, lá no o nosso bar, tem o Beto Sanches e Joel Felipe mandando o melhor do pop rock, do rock para você. A sexta-feira é sempre de rock and roll, de MPB, lá no nosso bar. Amanhã sabadão. Tem Ângelo Máximo, é o Ângelo Máximo e Giovanni mandando o melhor do sertanejo para você dançar, para você curtir o nosso bar que fica na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré. Beleza? Essas então as informações, essas as informações musicais para esse final de semana e eu quero sempre dar aquele recado, aquela sugestão para você que foi ao médico ou levou algum parente ao médico, filho, a filha, né? o pai, a mãe, o médico receitou o medicamento aí, ó, você pode, você deve contar com a farmácia séria no mercado e essa farmácia é a farmácia Big e Forte Prata 1 já há mais de 40 anos no mercado, ó, eles entregam para você o medicamento na sua casa, no seu trabalho cobrando a taxa mínima aí, consulte a taxa de entrega, tem o telefone na tela, telefone zap, telefone fixo também, tem o endereço e é uma farmácia completa, medicamento, medicamento manipulado, tem cosméticos, tem a linha de perfumaria, sempre com preços imperdíveis na farmácia Big Forte Prata 1, que fica na avenida da indústria Número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família há mais de 40 anos, né? Beleza? Dado o recado, então, eu quero compartilhar com você a programação do cinema. Então, diretor, roda essa vinhetaça aí, vai! Nas telas do Movecon do Tivoli Shopping continua em cartaz Homem, Formiga e a Vespa quanto Mania. Também continua em cartaz Creed 3. Então tá na hora de lutar. 65 Ameaça pré-histórica também segue em cartaz. Você e eu vamos voltar para casa. Casa. Família. Gato de Botas 2, o último pedido. Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Jazan, Fúria Eu... dos Deuses. Eu me sinto uma fraude. Pânico 6. Isso não é Amber. O que você gosta? E coração de Pai, São José. São José, protetor da Santa Igreja, rogai por nós. E tem a estreia de John Wick 4, Baba Yaga. <música> Muito bem, essa programação do Move Condutivo de Shopping para você curtir neste final de semana. Bem, meus amores, eu fico por aqui, a todos vocês um forte abraço, não se esqueça de deixar o seu like, o seu amei, deixar o seu comentário também, quer deixar uma sugestão, uma crítica? Fique à vontade, não tem problema não. Mas se você gostou pelo menos um pouquinho do vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Meus amores, um forte abraço, valeu e tchau, tchau!